uma grande cidade do passado no coração de Eredon, antiga Cidade dos Reis. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Anúminas, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei.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 Fosse transferida para Fornost Erain. Em Sindarin, Anúminas é composto de Anum, Oeste, e Minas, Torre. Portanto, literalmente, Torre do Oeste. Nesse sentido, Oeste se refere a Ocidente, Númenor. A cidade ficava na margem sudeste do Lago Nenuiel, perto da nascente do rio Baranduin. Ao sul e oeste de Anúminas erguiam-se as colinas de Vesperturvo. O lago Nenuiel ou Vesperturvo, ficava no norte de Eriador. Vesperturvo é uma tradução do Sindarin Nenuiel Literalmente, Lago do Crepúsculo, contendo os elementos Nen, água, especialmente de lagos e lagoas, e Uyal, Crepúsculo. Ficava a cerca de 100 milhas ao norte de onde viria a ser o Condado, na Terceira Era. Media aproximadamente 50 milhas de norte a sul e 20 milhas de leste a oeste. Era limitado ao oeste e sul por Emí as colinas de Vespertuvo, como foi dito. O rio Baranduin, ou Brandevin, fluía a partir do lago para o leste. É dito que após a Guerra da Ira, Galadriel e Celeborn saíram de Lindon e entraram em Eriador na companhia de muitos Noldor, junto com os Sindar e Elfos Verdes. Por um tempo eles moraram na região ao redor do Lago Nenuil. Eles partiram para Eregion em 750 da Segunda Era. Na Segunda Era havia Homens vivendo ao redor do Lago Vesperturvo alguns dos quais se encontraram com os Númenóreanos quando eles navegaram de volta à Terra-média. Já as Colinas de Vesperturvo eram uma série de colinas também no norte de Eriador. Seu nome em Sindarin é Emyn Uyall, sendo a junção de Emyn, colinas, plural de Amon, e Uial crepúsculo como já vimos. Portanto, literalmente, colinas do crepúsculo. Os Homens Médios, que moravam nas Colinas do Crepúsculo antes do retorno dos Dunedain eram descendentes dos ancestrais dos Edain, da longínqua Primeira Era. Esses homens acabaram se misturando aos Númenóreanos posteriormente, formando a população de Eriador. Voltando para Anúminas, ela foi fundada por Elendil, em 3.320 da Segunda Era, logo após sua chegada em Lindon depois da destruição de Númenor. Com o estabelecimento de Arnor, a cidade tornou-se a capital do reino por vários séculos. As evidências disponíveis sugerem que a cidade sobreviveu por quase mil anos. Nos primeiros dias de Arnor, deve ter sido uma das glórias da Terra-média parece provável que o povo de Anúminas dependesse do rio Baranduin para o um contato com o mundo exterior. Enquanto as colinas de Vesperturvo cercavam a cidade ao oeste e ao sul, as pessoas da cidade podiam chegar às outras cidades dos Dunedain que ficavam ao longo do rio de barco. No auge de Arnor havia assentamentos dos Dunedain em toda Eriador. De acordo com Silmarillion, seu povo habitou em muitos lugares de Eriador à volta dos cursos do Lum e do Baranduin. Em Anúminas ficava a Pedra de Anúminas, um dos Três Palantiri do Reino do Norte. E também o Cetro de Anúminas, originalmente o artefato símbolo do ofício dos Senhores Númenóreanos de Andúni, a herança e símbolo da realeza em Arnor. Devido às perdas na guerra contra Sauron, e o desastre dos Campos de Lis o número dos Dúnedain de Arnor começou a diminuir. Anúminas ficou deserta, e Fornos Erain se tornou a capital. Depois de 861 da Terceira Era, as ruínas de Anúminas já pertenciam ao pequeno reino sucessor de Arthedain. As duas relíquias que estavam alojadas em Anúminas sobreviveram à cidade. O Palantir permaneceu por mais de um milênio após a perda de sua cidade. Mas acabou sendo afogado com Arvedui nos mares frios do norte. O cetro de prata de Anúminas teria sido removido para Fornost pelos Reis, e eventualmente passou a ser guardado por Elrond em Valfenda. Na época da coroação do rei Elessar, no final da Terceira Era, Anúminas já jazia em ruínas há mais de dois mil anos. No entanto, Aragorn logo decidiu preparar um lugar para ficar na antiga cidade. Elessar às vezes vinha para o norte, para sua casa em Anúminas Restaurada, e ficava por um tempo ao lado do Lago Vespertuvo, e quando isso acontecia, dizia-se que todos no Condado ficavam felizes.